Thank you. E aí, galera, estamos aqui em la Campus Party Virtual Digital de Brasília, mundial. A edição brasileira de Brasília foi maravilhosa. O primeiro dia batimos o recorde de audiência de todo o mundo, de todas as edições do mundo. Os brasileiros foram os que mais assistiram e isso me encheu de orgulho, porque é, com Brasília, já foi desde a primeira edição que fizemos e até a última, com gente empolgadíssima, com grandes, é, grande energia dentro da Campo Party, e isso se repetiu. Aqui a gente trabalhou muito. Imaginem que trabalhamos mais de 90 pessoas em 7, 8 cidades diferentes, continentes diferentes. Para poder fazer acontecer a Campo Parte de Brasília. Estamos chegando agora ao final, estamos aqui para fazer o encerramento, tirar um pouco as contas do que foi feito. Ele, na quinta-feira tivemos um ataque hacker muito sofisticado e muito grande de, em, desde França. Conseguimos. Uh, interrompi esse ataque e já depois já na quinta mesmo girou tudo bem, e, e, na sexta também e hoje também. Ontem tivemos os pais da internet, tivemos o Berners Lee a Binsurf e a Al Gore, que foi uma coisa histórica. Nunca haviam estado juntos os três pais da internet e foi muito legal escutar eles, como foi muito legal escutar a Don Tascos, o primeiro dia, e também a Edward Snowden, aquele espião da CIA que uh, saiu dos Estados Unidos e denunciou que os serviços de inteligência, serviços secretos do Norte Americano, espiavam nosso cidadão norte-americano e a governos amigos, como foi o, o brasileiro a Petrobras, Dilma Rousseff e a Angela Merkel na Alemanha. E, Hoje foi uma hora e quinze de conversa com ele, muito legal. Quem não conseguiu assistir, pode, a partir de amanhã, entrar em um demand e entrar e ver as gravações dessa palestra, porque, como muito conteúdo que aconteceram em todas as campos partes do mundo, e na de Brasília especificamente, vocês vão poder ver por aí. Agora, eu tenho que... Mandar um agradecimento muito grande à equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, capitaneada por Gilmar Máximo e por Anderson Freire, que trabalharam para caramba para poder chegar. E vencer a burocracia, em um mês e meio conseguimos fazer a campo. Nós tivemos o desafio de fazer uma plataforma muito sofisticada, muito complicada, muito linda, espero que vocês gostaram, que funcionasse. E, por outro lado, tivemos como parceiro em todo o mundo, os governos e parceiros privados, que nos ajudaram a fazer isso E em Brasília foi o governo do DF que o é maior participação tive. Eu quero mandar um abraço também a Ibanez, e quero chamar aqui a Silvão Máximo. Ok, Francesco, estamos aqui muito felizes porque foi sucesso total, mais de 330 palestras, audiência, a melhor audiência do mundo foi a nossa de Brasília e é a Campos marcando presença aqui na nossa capital federal. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a minha equipe, agradecer o governador Ibanez mais uma vez, por acreditar em nós, acreditar na Campus Party, que é sucesso total. Vários projetos, né, Francisco? Várias inscrições, isso foi maravilhoso, isso é muito importante, porque criamos essa atmosfera de tecnologias aqui na capital da República. Foi assim, realmente. Eu quero agradecer a toda a tua equipe, Anderson, Edu, toda a gente aí, não quero esquecer ninguém porque Sim. trabalharam muito para poder fazer acontecer esta coisa, você sabe que tivemos pouco tempo, é, a burocracia é complicada, mas aí a gente matou o pau e conseguimos fazer. É. Eu quero que você agradeça também muito forte ao governador Ivanes por nosso projeto em um conjunto com é, é, INCLUDE, é muito legal, estamos levando laboratórios para todo o Distrito Federal, e isso é muito bom. E também sei que você tem um programa de bolsas aí, para lá no próximo, muito Sim. forte. Não sei se você pode falar ou não, mas eu já te parabenizo. É, As bolsas universitárias, que é um sonho da, do jovem concluir o seu curso, fazer, entrar, ingressar na faculdade, agora o governo do Distrito Federal, através da ciência e tecnologia, o governador Ibanês liberou e nós vamos estar liberando bolsas a partir do ano que vem então isso vai ser um sucesso aqui em Brasília eu tenho certeza mais uma vez o governador saindo na frente e Brasília saindo na frente e nós vamos incentivar aí essa juventude que queira ingressar na faculdade ou que está com a faculdade com a, está com a sua trancada aí a sua inscrição na faculdade né então nós vamos liberar isso agora para essa galera aí, vai ser muito importante isso, Francisco, é muito bom então, é isso, Anderson, entra aí agora. Fala aí, Anderson, tá bem? Olá, tudo bem? É, primeiramente, quero agradecer né, a Campus Pari é, pelo sucesso né, e agradecer ao secretário Gilvan por ter dado essa oportunidade né, de ser um visionário e trazer o Campus Pari é, para o Distrito Federal, na presencial e agora na digital. Né? Temos números bem expressivos, né? É, tanto do hackathon quanto de visualizações nas nossas palestras. E, minha, e quantidade é... de palestra, porque vocês fizeram Sim. um trabalho maravilhoso, tem mais de 340 palestras aí. Sim. Em três dias muita coisa. 100 e mais palestra por dia é muita coisa. Parabéns! Com certeza, né? É, como o nosso secretário falou, é, nós, a, a, a Campus Party já faz parte do calendário oficial. Esperamos estar tudo normalizado para nós podermos fazermos esse ano ainda nossa edição presencial aqui em novembro, porém, não deu certo fazer esse ano, com certeza no ano que vem vamos repetir o sucesso que foi em 2019. Claro, e que cardápio, Gilvan hein? e Anderson, temos. É, cidade inteligente com 5G, temos bolsa para os universitários, campo, parte, digital e presencial, temos... Uh, uh, claro. Wi-Fi, Wi-Fi, temos INCLUDE, então, gente, projetos. muito projeto, é, é temos laboratório avançado no Biotic, aí no, no parque tecnológico, onde nós, onde nós fazemos pesquisas de desenvolvimento dos de métodos de ensino e onde levamos os melhores alunos do laboratório INCLUDE para que façam uma segunda Robada aí para aprender mais e melhor. Gente, eu estou muito feliz, quero agradecer muito a vocês, ao governador, a todos os brasileiros que participaram e agora vou deixar um vídeo com o um resumo do que aconteceu esses três dias. Nos vemos, gente. Felicidades. Não, não,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 E aí, galera de Brasília? Pronto para inaugurar a nossa Campo Party virtual? Você achava que não ia ter Campo Party esse ano, mas vai ter. É, uma nova campus inaugurando, né? A nossa campus para o mundo. Falar hoje, falar sobre o futuro, falar sobre a ciência e tecnologia no futuro. Fala, capuzinheiros. Prazer em ter desenvolvido essa plataforma junto com o meu time de desenvolvimento aqui do Brasil e ter entregues isso para 31 países. Estamos juntos. Depois de muito desenvolvimento, o resultado foi incrível. Depois de muito trabalho com essa equipe incrível, tamo aí curtindo a Campos. Ficou então, bem bonitinho bem tudo. E Olá, Campus Party! Boa noite a todos! Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco do Hackathon que rolou na Campus Party de Brasília. Foi incrível e esse conteúdo aqui vai falar e vai mostrar um pouco, mas tenho certeza que não vai conseguir expressar tudo o que aconteceu. Foram dias intensos, enquanto estava rolando todas as palestras, tinha um grupo de desenvolvedores, designers, talentos em geral em tecnologia, trabalhando... Para solucionar um, problemas que são muito graves, né? A gente trabalhou ali com os ODS, né? os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E aqui a gente vai falar um pouquinho, esse vídeo aqui, é, vamos trazer ali algumas informações super legais de como foi, mas eu vou convidar primeiro a Polly, ela fez a abertura comigo no primeiro dia do Hackathon, ela é da Lab e ela vai falar um pouquinho de como foi esse processo e a gente vai seguir aqui esse, nesse material. Fala Polly, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, o processo foi bem interessante participar é, e, e acompanhar é, todo o, o desenrolado, do hackathon, desde a da, da atração das pessoas, é, reconhecendo a ferramenta da, da Xaui, o Discord, é, a forma como começaram a interagir para entrar nas equipes, então, assim, é, a galera estava bem engajada e... Pude acompanhar é, o processo criativo de, de chegada, de resolução dos problemas, como é que vai ser as soluções. E, assim, o desafio foi dado e foi cumprido, viu? Vocês estão de parabéns. Foi incrível. Foi incrível, né, Pauli? E eu vou convidar aqui o Cláudio também. Fala, Cláudio. Nós temos uma celebridade aqui na nossa live. Uau! <risos> Bem, gente, que honra. Obrigado. obrigado, irmão, obrigado. <risos> Obrigado, Terron, obrigado, Poli. Bem, gente, eu estou muito feliz com, com o resultado que vi, as discussões sobre os ODS, que para mim é uma pauta muito importante, né? Dentro desse contexto, quando a gente fala de mundo, né? Então, parabéns ao GDF de ter puxado essa pauta. Parabéns, Terron, pela sua condução aí como facilitador desse hackathon. Parabéns, Poli, né, pela, pela condução também que você estava aí transitando todos os grupos e vendo a, a, o processo evolutivo, né? E, enfim, cara, eu acho que vi, vamos ter muitas coisas bacanas aí a ser apresentadas. Muito bom, Cláudio. E, Cláudio, vou pedir para você apresentar o Anderson. Ok. Queria chamar aqui o Anderson, por favor. Olá, pessoal. Oi, Anderson. Fala, Anderson, Anderson. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo bem aqui à live. Queria que é, você falasse tá. um pouquinho né, do, das motivações de criar esse projeto e, e, e da tua visão como jurado também, né? Passou pelo processo Sim. de avaliação. Super bacana ter você aqui com a gente. Bom demais, né? Primeiramente, quero agradecer né, é, ao Plantias, para a Campus Party, né, o Cláudio, né, ao qual eu conheci é, algumas semanas e já virei amigo de infância porque é um cara que <risos> não só conheci, mas comecei a acompanhar, né? É, como o Terron falou, uma celebridade entre nós, né? ainda agora estava em Portugal, <risos> na Campus Party Portugal, tanto ele como a Poli. E para nós aqui do Distrito Federal, né, com muita alegria que a gente recebe não só a Campus, mas como é, tratar desse hackathon né, com, é, com esse tema que é as, da, os, os ODS, né? Então, é, Brasília. Ela está passando pelo processo, né? o nosso governador ele tem esse objetivo de tornar o Brasil uma cidade diferente, uma cidade inteligente. Né? E nada melhor do que buscar pegar esse tema, né? esses objetivos né? da, da Agenda 2030 da ONU e trazer para a nossa realidade. E o hackathon é uma forma né, de, de transformar essas ideias em soluções para que nós, podemos, nós possamos, como governo, aplicar ela no dia a dia do, do brasiliense. Então, para nós, é com muita satisfação que recebemos esse tema e espero que agora é, os resultados. Nós possamos não só executar esses projetos, mas como possamos despertar, porque isso é um tema que já está sendo falado há muito tempo e nós precisamos realmente agarrar para nós e fazer com que possa vir acontecer. Muito bom, Anderson. Eu quero aproveitar aqui parabenizar a Secretaria por essa iniciativa e por estar na campus. Né? É super legal é, quando a iniciativa pública se envolve dessa forma no movimento tecnológico, no movimento que valoriza os nossos talentos. Né? O Brasil tem talentos aí fantásticos. E sem mais delongas, né, porque o tempo é curto, eu vou colocar aqui os slides para a gente seguir aqui nesse movimento, falar um pouquinho sobre essa, essa experiência, né? contar um pouco do que aconteceu e, e a gente tem convidados, então daqui a pouquinho a gente vai trazer os nossos convidados aqui para falar um pouquinho também é, desse processo e, e como foi participar é, de um Hackathon tão incrível como esse. Então, o Hackathon, como já foi falado aqui, né, ele tinha os objetivos... Ele trabalhava, na verdade, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030, que é um pacto global né, pelo mundo, que desenvolve é, soluções sobre os mais distintos problemas. Né? Então foram elencados 17 problemas e cada um virou uma, uma, um desses objetivos. E existe um pacto global de execução. Né? De até 2030, a gente com certeza tem um cenário melhor, dado que a gente tem esses objetivos tão importantes. E eu queria começar aqui nesse movimento, agradecer aos participantes, agradecendo aos mentores, agradecendo aos jurados, a todos os organizadores, Secretaria, secretaria, Campos Bar, Xaui, Lab -Griot, muita gente envolvida, né? não se faz um projeto desse porte, desse tamanho com pouca gente, para fazer um projeto assim, tem que ter ali muita gente, e a gente de fato teve muito apoio então, eu queria deixar um agradecimento para todos, né? Isso é super importante, ter esse momento aqui de gratidão, né? Acho que é um momento super legal para a gente comemorar, ficar feliz e ser grato pela, pela contribuição de todos. E aí, trazendo aqui alguns números do nosso hackathon, né? A gente teve. A curiosidade é que a gente abriu as inscrições nessa semana, então, assim, a gente teve 200 inscritos ali em menos de 72 horas de inscrições abertas, que formaram mais de 30 equipes e que formaram mais de 17 projetos incríveis. A gente teve o apoio de mais de, de 24 mentores que... Assim, tem que agradecer muito, essa galera entrou de cabeça nos times, ajudou, é, fez conteúdo, a gente fez conteúdo online falando sobre os ODS, e esse processo envolveu aí mais de 100 mentorias durante todo o Hackathon. E aí, Anderson, Cláudio, Poli, dando sequência aqui, é, a gente preparou aqui dois blocos. né Primeiro, a gente quer apresentar e, e falar um pouco dos projetos que ficaram da quinta posição à décima posição, que foram projetos assim fantásticos e, e aí a gente vai ter um segundo bloco onde a gente vai falar dos projetos da quarta a primeira posição e explicando o motivo de por que quatro né inicialmente o nosso regulamento previa três ganhadores três times de destaque só que houve um empate técnico do terceiro e do quarto lugar que gerou uma oportunidade e, e esse é um dos motivos a gente atrasou porque foi uma mega discussão com toda a organização e foi muito difícil desempatar o terceiro e o quarto, e aí ficou definido que a gente premiaria o terceiro e o quarto. Então, a gente trouxe aí mais um time, e a gente vai fazer um suspense <risos> antes de falar, né, Claudio? Você tá no mudo, Claudio? Opa. Sim, claro. <risos> então, vamos lá. Partes, sem... suspense Com certeza, sem mais delongas. Temos aqui, quinto lugar, o time de número 25, ele fez o Action in Life. Temos o sexto lugar, o time de número 29, que fez o Gadugi, eu acho que é assim. Temos o time de número 19, que ficou em sétimo lugar e fez o Resíduo. Temos o time que ficou em oitavo lugar, time de número 9, que fez o Assistec. Time de número 11, que ficou na nona posição com o projeto Orbis. E em décimo lugar, o time 17, o ID.ona, né, todos esses grupos aqui merecem um destaque, acho que todos, na verdade, todos os projetos entregues, eles merecem ser destacados, mas esses Sim. grupos chegaram numa posição ali de ranqueamento do top 10, e para a gente é muito satisfatório, né, poder divulgar, falar um pouco desse resultado. Eu queria, Anderson, que você falasse um pouco do processo de avaliação, você como um dos jurados, uma responsabilidade imensa, como foi, né? E imagino como difícil foi colocar esses times na ordem. É, eu quero falar pra, é, quero falar que como jurado né, tive a oportunidade de fazer parte dessa dessa banca e são projetos incríveis, né? É, bem apresentados. Por exemplo, assim, é, eu, se eu for falar de algum deles do, do quinto ao décimo, eu né? Eu posso poder falar. Né, Puxando o para algo, mas eu gostei de tantos projetos como esse. Que você fez, como você falou, foi muito difícil é, é, chegar no resultado que chegamos. Tá? É, quero parabenizar a todos. Né? o Aidiona, eu achei não só tão um projeto interessante, mas com um nome também muito interessante, né? o Action Life, enfim, eu não vou falar porque eu vou te falar, eu, vou, é, eu posso ser injusto com algum dos projetos, porque foram incríveis. Né? E chegar do primeiro ao quarto, eu quero falar para vocês que é, foi uma decisão difícil é, para nós aqui da, da banca de jurados. Muito bom. Então parabéns a todos do quinto à décima posição, e agora a gente apresentaria aqui os projetos, né, o top 4 projetos, já que o quarto lugar também colocou, mas vamos fazer um suspense, demorar um pouquinho, trazer os nossos convidados aqui, a gente tem muitos convidados aqui nessa live, e acho que está todos no jeito aqui. Vamos conversar aqui com a galera e entender um pouco desse processo do lado do participante. Né? A galera já falou que Pô, fiquei é as duas bom. madrugadas trabalhando, não dormi, descansei <risos> um pouco, não comi direito, mas a gente quer ouvir deles. Então, vou convidar aqui o... Mudar o vou... mundo não é fácil, minha gente. Vou convidar aqui o Pedro e a Ana. Vou convidar o Rafael. Vou convidar a Mariana. Vou convidar o Lucas. Acho que... Opa! Lucas! Lucas! Tenta virar tua câmera pra, na horizontal, o, o celular. Acho que vai ficar um pouco melhor. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à Campus Party. Parabéns a todos pelo esforço. Vocês já devem imaginar, eles não sabiam até agora, mas vocês já devem imaginar que os quatro times aqui foram os quatro primeiros. Então, queria parabenizar vocês é, por ficar nas quatro primeiras posições. A gente fez um suspense não preparou vocês para esse momento. E foi proposital. Mas a gente queria que vocês falassem aqui um pouquinho da experiência. E logo na sequência a gente vai divulgar o top 1, 2, 3 4 e 4. Enfim, o Hackathon foi incrível, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Eu vou pedir, na ordem que estão tá as fotinhos aqui, eu vou pedir para o Pedro e para Ana falar um pouquinho o no, no nome do time, qual o projeto e como foi a experiência. Na sequência o Will, depois o Rafa, a Mari e, e o Lucas para finalizar. Pode falar, tá? Até que tinha dado um problema Então, é, a gente veio com a ideia do núcleo. Está dando um eco. Está dando um barulho alto aí. De Pessoal, quem não estiver falando, Só se puder colocar isso, no cara. mudo, fica é melhor. Está ainda vazando um pouquinho de áudio. Agora ah, não. Parou. Acho que agora deu. Então, a gente veio com a ideia... A gente veio com a ideia do Nutri, que é uma plataforma para integrar restaurantes que, vai, que vão vender, ou que vão doar uh, o excedente de comida que não foi utilizado no dia e divulgar numa plataforma, no mapa, que vai ser de fácil acesso tanto de uma pessoa física que precisa de, de, de, de algum alimento, tanto para ONGs que também estão é, nesse processo de arrecadar alimentos e distribuir para as pessoas que precisam. É, então vai ser basicamente essa ponte entre ONGs e assistentes sociais que vão poder estar tá realizando mais facilmente a doação de alimentos de acordo com os restaurantes que estão descartando os excedentes que não foram comercializados. Muito bom, muito bom, Pedro, muito bom, Ana. E como foi a experiência? Vocês já tinham participado de um, de um Hackathon online? Foi emocionante? Foi tranquilo? Esse é o primeiro Hackathon da minha vida. Então o primeiro já foi online e o Pedro também, né? É, foi a minha primeira vez no Hackathon. Eu, eu vi em algum lugar que ia ter esse Hackathon, e daí eu já chamei meus amigos, o Gil ele faz RI, o Alexandre também faz ciência da computação, e daí eu já a gente já, já entrou, já foi buscar alguma coisa para fazer, e daí Fazer mal... brainstorm e é, tudo. Isso foi, foi muito bom. Mas foi assim, legal. foi muito, muito legal mesmo. A gente eu não muito. Um... Sim, eu não tô conseguindo eu falar, Nem ouvi nada. Opa. Lucas, foi um. Ah, foi, tá no mudo. Foi, <risos> é, então, e também foi uma, uma maratona, né? Porque acho que ninguém dormiu mais que três ou quatro horas, ficou todo mundo sem parar. Final, desgaste era gigante, mas foi uma experiência muito boa, bastante aprendizado. Gostei bastante. É, foi, foi muito legal, muito legal. Com certeza muito bom, foi... muito bom, Pedro, muito bom, Ana. Fico muito feliz. Obrigado por ter participado. Will, eu Conta Deus. como foi, o que, que vocês fizeram e qual foi a experiência que vocês tiveram aí no Hackathon da Campus. Tá. É, a gente produziu um aplicativo que a gente quer democratizar o acesso a, a político é, no, no país. A gente, e a gente o... É, qual, o primeiro, o grande desafio foi descobrir qual ODS que a gente ia trabalhar, né? E, então, vários desafios e todos muito instigantes para poder trabalhar. E eu fiquei muito feliz assim, com a escolha da, da, da ODS que é a gente, que a gente escolheu, porque de fato no nosso país é o que, que a gente vê o que mais é, precisa se trabalhar, é, de todos os âmbitos da educação, e no final do projeto, olhar para o projeto que a gente criou foi realmente muito bonito. É, acho que a gente atingiu uh, o propósito que é levar a educação das pessoas educação política de qualidade é, e e oferecer isso de uma forma de maneira mais acessível possível e a experiência foi assim, foi incrível porque a gente tinha um time aí o time meio que deu uma brigada a gente teve que fazer o time de última hora e procurar time, time, outras pessoas para poder compor o time mas acho que um grande desafio do Hackathon é você conseguir trabalhar com pessoas diferentes de você e, e estando longe ainda, né? Então, eu vou ser ainda mais nas pessoas que elas vão fazer é, o que a gente ficou, é, é, colocar os desafios delas que a gente, a gente propõe para que cada, cada parte do, do checkpoint que a gente definiu esteja bem feita e no, na, no horário certo. Então, assim, foi, foi realmente muito gratificante. E poder trabalhar com educação, para mim, é o é, eu acredito realmente. Muito bom, Will. Parabéns aí ao time. Rafael e Mari, né, dupla dinâmica aqui, eles fizeram a equipe. Conta para a gente como foi a experiência e o que, que vocês criaram, né? Qual foi o projeto do grupo? A gente criou o Point Woman, que é um aplicativo para colaboração entre as mulheres, para que essas mulheres pudessem informar para as outras, ó, oh, aqui teve assédio, aqui não teve assédio, pudesse visualizar empresas através das notas e de 0 a 10 e dos outros comentários. Poxa, aqui eu tive algum problema que me deixou bastante incomodada, enquanto a outras empresas podem ter comentários positivos. Então a gente decidiu focar nesse, nisso, só que isso vai é todo crédito, eu passo para a Mari, porque a ideia veio dela. E o que me deixou mais feliz foi que quando ela propôs essa ideia, a gente estava tipo, no zero, todo mundo do grupo era ela e mais quatro homens. Foi unânimo, todo mundo aceitou. E todo mundo decidiu engajar no propósito que ela propôs para gente. E isso, é, para mim, o, o que trouxe esse resultado foi todo esse engajamento, esse propósito que ela deixou para gente. E com isso a gente trabalhou em equipe e... e a gente chegou aqui, isso me deixou muito feliz, muito feliz mesmo. Muito bom. Mari, conta para gente, então, qual, é. como foi essa, essa concepção da ideia e conta um pouco da experiência também. Assim que eu bati meu olho na ODS de Igualdade de Gênero, eu já pensei no aplicativo, eu já pensei na ideia, e já fui colocando no papel, fui fazendo fixe, e já fui passando para eles, para formar o time, teve algumas pessoas que eu convidei para ser time que duvidaram um pouco aplicativo, falaram que talvez não ia ser bom, mas eu fiquei muito feliz que eles aceitaram ser do meu time, sabe? Aceitaram formar essa ideia, porque foi algo que eu planejei assim, assim que eu bati o olho na ODS e formei. Que legal, que legal, muito bom. Parabéns ao time, super legal. Gente. É muito legal chegar no final. A gente, eu sempre falo, né, fazer um projeto desse é um projeto que não começa aqui dentro da campus. Né? Tem todo um planejamento, tem toda uma discussão envolvida e a gente chegar aqui no final e ver o projeto pronto e ver vocês assim é, na pessoa aí de criadores dessas soluções é muito legal. Acho que o Lucas conseguiu entrar aqui, mas ele está sem câmera. Vamos ver se ele está ouvindo a gente. Fala, Alô? Lucas. Opa. Está então, tá sim. <risos> Lucas não sei se você pegou ali todo o contexto né mas a gente convidou vocês porque vocês são os quatro grupos é, fi, na, no ranking vai de um a quatro vocês estão nessas posições a gente não vai divulgar ainda para vocês Bom. qual é a posição que vocês estão mas a gente tá trazendo vocês aqui para participar um pouco desse momento super especial para falar um pouco do o que vocês criaram e principalmente como foi a experiência Sim, sim, sim. Oh, é. Peraí, é Tô, meu, por favor. Bom, é, o projeto que a gente desenvolveu foi o Ombre na favela. É, nós, vo, é, nós voltamos para a ideia de e, existe um grande potencial de OMPRI e uma grande desigualdade na, na, nas favelas, nas regiões metropolitanas. É, então, a gente iria é, fazer uma solução e pudesse ajudar tanto os trabalhadores informais como é, as famílias e as lojas. A gente pensou muito na ideia da, das lojas e não tem CNPJ, não tem um cadastro formal, digamos assim. Então, a nossa ideia foi basicamente disponibilizar algo parecido com um marketplace, uma plataforma e você pudesse divulgar e demonstrar mais a... o trabalho dessas pessoas. É, lá, nós teríamos um, tem um sistema de lojinha, onde as pessoas poderiam mostrar, conseguir uma visualização para seus produtos e suas lojas. Portanto, geraria uma, um certo úmulo de renda, um aumento, etc. E... Ah, uma ideia futura e não, bem, não conseguimos implementar a disponibilização de, como eu diria, ursos, é, organizações financeiras, educação financeira, etc., ou parcerias. É, então, a gente, além de ajudar é, essa desigualdade, as nas lojas e tudo mais, a gente tentou propor e... Eles, há muitos não têm a capacidade, não, não tem a capacidade, não tem a oportunidade ou às vezes não tem não tem como conseguir o caminho certo. A gente está tentando disponibilizar um caminho uma forma de auxiliar eles a a ter um avanço. Muito não bom, muito bom. Deu para entender muito bem, mas deu, deu sim. Parabéns pelo projeto, Lucas. Pessoal, queria agradecer Obrigado. a participação de vocês aqui, super curtinha, mas super importante ter vocês aqui com a gente. Eu vou liberar vocês aqui, porque a gente vai continuar aqui e, e aí o restante vocês vão ver ali no palco da Campus Party, tá bom? Obrigado, Pedro, Ana, Rafael, Mário, Will, Lucas. Parabéns a todos vocês pelas soluções. E a gente se fala daqui a pouquinho ali no palco da Campus. Uh... Pois é, pessoal, muito legal. Cláudio, Anderson, queria uma consideração de vocês aqui, a gente já vai mostrar aqui o resultado, mas queria uma consideração de vocês, Poliana também, que foi super atuante na organização. Eu, terrão, eu fico muito feliz de ver esses jovens, percebam, né, um trabalho de três dias e o quão o Brasil ainda não está não atento, né? para os ODS, né? para os ODS, né? Então, percebam que o, o, a fala fácil de cada um, e aí ficou muito claro, Anderson, né? e aí nós, como gestores públicos, né? eu acho que fica essa, essa lição, né? A fala de quando você traz, a, a, traz para ele a tona, né? as dificuldades reais, e muitas vezes que eles fazem, né, Terron, Poli, é, eu, eu e Poliana, particularmente, que a gente trabalha já há cinco anos com os ODS, né? a gente vê o quão é, é distante e ao mesmo tempo tão próximo, né? Então, eu, eu, eu digo que o grande legado dos racatons como esse não é a premiação que nós vamos dar para eles, mas, enfim, é a consciência coletiva que esses meninos saíram nesses três dias, assim, sabe, Terron? Então, isso eu acho que é o, o, o gratificante de tudo. É, essa é a minha consideração, porque realmente eu fiquei muito é, na fala dos quatro jovens aí, a preocupação com o um par, com o outro. É, olha, isso aqui, mas isso aqui a gente se preocupou com isso, se preocupou com é o cotidiano deles, né, então quando ele linka isso com alguma coisa que realmente vai fazer bem ao mundo, né, o que foi discutido, né, então é muito bom essa consciência coletiva. Muito bom, muito bom, Cláudio. Polly Anderson. Eu quero só é, pontuar que como os ODSs é, dialoga com todo tipo de problema que a gente possa pensar numa solução, porque assim, é, antes da gente vir ao vivo conversando com o pessoal, é, nenhum deles é de Brasília. A gente está na Campus para Brasília, mas todas as propostas podem ser é, utilizadas, todos os projetos, todas as plataformas podem ser utilizadas em qualquer parte do mundo. Então, assim, quando a gente fala das ODS, a gente fala global. Resolução de problemas para pessoas. Então, enquanto... Se tiver um pedaço de terra que tem gente, as ODS podem ajudar a, a, a sanar algum problema. Muito legal. Anderson, tua fala é. para a gente mostrar aqui o top 3, ou melhor, o top 4, né, já que a gente teve um empate técnico no terceiro <risos> lugar, e já encerrar essa live aqui para comemorar, né? porque agora é comemorar pelos projetos, pelo trabalho. Então, Anderson, Com por certeza. favor. Com certeza. É, eu quero pegar um, um, só um ganchinho da, da palavra do, do Cláudio, é o sentimento na palavra de cada um, né? é o empenho que cada um colocou para o seu projeto. E como isso ainda é muito amplo, muito, há, há o que explorar ainda. Tá? Eu quero falar algo aqui que eu posso até apanhar aqui dos meus, do, do meus colegas aqui, mas é, nós estava propondo, né, comece, é, trabalhando numa Campus Party presencial, veio a pandemia, Fizemos essa campus para digital, que foi um sucesso, né? Mas o secretário e o Francesco já estão se assim, preparando assim, para poder fazer algo em novembro, se tudo é, acabar. E, Olha a história. Terra, se tudo der certo, essa pandemia acabar, eles esperam fazer ainda esse ano uma campus presencial. Porém, né? Se. Um, eu, eu, eu me arriscaria em colocar um plano B né, para poder é, é, alavancar mais, ampliar mais esse debate e tudo mais. Uma, é, é, caso não venha ter uma campus para presencial, a gente poderia né, dar seguimento a uma segunda rodada de hackathon ligada às ODS. Você está entendendo? Então, fazer algo muito amplo, né, envolvendo mais pessoas, enfim, fazer um planejamento, porque eu acredito mesmo... Né, no, no tema, eu acredito que é muito importante, eu acredito que há algo a mais a ser explorado. Então, nós aqui, como governo do Distrito Federal, estamos abertos é, para poder é, ter essas ideias, essas discussões e fazer o que vem acontecer. Muito bom, muito bom. Sem mais delongas, então, agradecendo muito a participação de vocês. Vamos conhecer o Top 4, os ganhadores aqui, destaques dessa primeira Hackathon da, da Campus em Brasília, com o tema de ODSs, que foi fantástico. Então, estamos aqui falando do time 16 em primeiro lugar, com o projeto Point Woman, time 15 no segundo lugar, com o projeto Nutri, time 3, Compre da Favela, algo muito legal, time 4, muito Polis, legal. ou melhor, time 2, <risos> na quarta posição, com o projeto Polis. Muito, muito, muito bom, muito, muito, muito feliz bom. de... Ter feito parte desse projeto de alguma forma, queria agradecer Anderson, Cláudio, Poli e dizer que foi muito especial. E vamos lá, novembro a gente já tem um compromisso aqui firmado. <risos> tá é, <gravado>. <risos> Parabéns, é. É... Parabéns a todos, aos Esse vencedores. Isso. Parabéns Porque... aos vencedores e que, que toquem esses projetos. O Brasil precisa de coisas novas nesse sentido. Muito bom.